Só a palavra plataforma já diz muito. As plataformas digitais permitem um mundo baseado em dados e não um mundo baseado em processos partidos e isolados. O Data Drive lida com processos de negócio de ponta a ponta, que são necessários para alcançar uma ótima experiência com todos os envolvidos, clientes e parceiros, que ligam o condutor à oficina, a oficina ao distribuidor de peças e o distribuidor de peças aos seus fundos. E isto permite uma das coisas principais, de facto, na plataforma, que é criar uma relação de fidelização entre todos. A plataforma Data Drive tem um conceito holístico, deve servir todos aqueles que se relacionam com a manutenção da mobilidade do cliente, envolvendo os diferentes players de uma experiência fantástica, o consumidor final, o reparador, o gestor de frota, o distribuidor de peças. Se falamos numa solução do princípio ao fim, ela deverá responder àquilo que é o ecossistema da manutenção da mobilidade. A questão que muitas vezes se coloca é a quem que a gente se dirige primeiro. Portanto, se falamos na cadeia de valor, então provavelmente aquilo é a quem nos devemos dirigir primeiro, desde o uma ao distribuidor de peças ou, no fundo, a uma rede oficinal. No momento, até me estou a recordar de três. Fidelização, produtividade e eficiência. A verdade é que as tecnologias digitais, por si mesmas não criam valor. O seu poder está em permitir uma mudança na forma como uma empresa opera. É esse o novo modelo operacional cria verdadeiramente valor. E se pensarmos nestes modelos operacionais, onde muitas vezes as oficinas têm, no fundo, é, horários não preenchidos e que poderiam, de alguma forma, cativar o cliente ou utilizar esses horários, podendo-lhes passando um benefício de preço, a que nós chamamos de tarifas dinâmicas. E se ainda a isto conseguirmos adicionar, no fundo, um fluxo de pedido de peças, não só melhoramos a eficiência, aumentamos a produtividade e ainda para o cliente uma coisa importantíssima que é reduzimos no fundo, a imobilização do seu veículo. Se as plataformas digitais permitem um mundo baseado em dados, a nossa visão é trabalhar a predição. Ainda não aconteceu, mas sabemos que vai acontecer. Se conseguirmos antecipar, os ganhos de eficiência são enormes. As avarias frequentes e as respectivas soluções podem perfeitamente alimentar uma recepção ativa, assim como, por exemplo, promoções relacionadas com meteorologia, revisão da frequência da entrega das peças, são tudo exemplos, entre muitos outros, podem ser desenvolvidos num mundo baseado em dados. Outro tema, relativamente à visão que nós temos, tem a ver com o reencaminhamento do negócio. Portanto, o negócio não nos vai voltar a entrar pela porta adentro. Não vale a pena colocar uma folha na janela a dizer que eu alugo um apartamento para os fins de semana. Porque, na verdade, eu vou ter muito menos negócio. Eu tenho é que colocá-la numa plataforma onde eu vou captar e reencaminhar, de facto, diria, uma parte importante do negócio. E é aí que nós estamos e é aí que nós verdadeiramente temos uma visão clara daquilo que pretendemos com o Data Drive. Um dos principais desafios não está na área tecnológica. Um dos principais desafios está claramente, no fundo, na adoção da própria plataforma Data Drive. E nisto falamos claramente de uma questão de comportamento, sendo o data drive parte de uma estratégia de transformação digital, ou seja, que permita mudar a forma como pensamos o um negócio hoje e como a empresa opera, falamos em questões comportamentais. Não podemos pensar que entregamos uma solução digital e a empresa continua a operar exatamente da mesma maneira e ainda por cima esperar resultados diferentes. Por isso é que falamos de transformação, algo que vai obrigar um esforço de apoio muito grande da nossa parte para ajudar as empresas a mudar a forma como operam e assim conseguirem, obviamente, resultados diferentes, que é aquilo que esperam de um data drive.